E, e mais de três e menos de cinco <risos> é, e você acompanhou na imagem o gol da rasqueta Camilo Souza falou assim: Emerson, solto aqui, ó. Aí, ó cruzamento do Rafinho pro Henrique subiu. Zagueirão deu mole, ó, a rascaeta de perna esquerda pro fundo da rede, no detalhe para você, curtir